Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área. Bom, eu já vou fazer a entrada aqui porque é esse jogo aqui que tá na, na análise. É, vamos lá, vamos fazer uma entrada de... 75, vai. Fecho. Bom, essa estratégia aqui, ela tem batido, eu não me engano agora, é, mas talvez as últimas 27, 26 vezes... Bateu tipo 25, 24, uma estratégia aqui, mano, bate muito, muito, muito mesmo. É, eu já vou mostrar pra vocês a estratégia, é, qual que é o racional, o que, que tá por trás, deixa só começar o jogo. Mas a sequência que a gente vai fazer é essa aqui, é 49, 52, 55, 58. Que eu acabei de começar a gravar aqui, ó, eu vi que já bateu, então eu vou inverter dessa vez. Eu vou mostrar a entrada, depois eu mostro a a prática, a, a prática não, né, o, o que tá por trás pra vocês para vocês entenderem. Eu queria fazer outras coisas também nesse jogo. Acabou não dando tempo. Mas vamos lá. Bora lá. Coreia e Estados Unidos. Boa Coreia. Ô, oh, rapaziada, aí sim, hein? Aí vocês me deixam orgulhosos. Uh! Uh! Vamos lá, rapaziada. Mais um golzinho só, hein? Pra gente pegar esse greenzinho maroto. Pô, mano, vocês vão morrer na praia, falta um golzinho só. Moçou mal bem o jogo. Tá lá, meu garoto. Vamos assistir. Deixa eu fechar aqui. Vamos assistir até o final? Pra gente ver quanto é que vai ser esse jogo. Falta mais um lance? Talvez um ou dois só. 2 a 2 será? Não, não foi. Bom, maravilha, pegamos o na primeira. É, deu para vocês verem que a estratégia bate. Agora eu vou mostrar aqui qualquer é estratégia, tá? Vocês precisam de um site de análise, tá? Não precisa ser o site de análise ser esse aqui que eu estou mostrando, tá? Pode ser qualquer um. Eu vou no, na cara dele aqui para mostrar o começo para vocês. Se você não tem nenhum site de análise, eu vou deixar o link desse aqui na descrição, tá? É, eu confesso que eu era um pouco cético em relação ao site de análise, mas muda muito. Depois que você tem um site de análise, fica muito mais fácil de você ver as tendências, acompanhar os seus estados. É, é bem legal mesmo. Então, vamos lá. Sem mais delongas, qual que é a estratégia? Você vai selecionar aqui o 3 a 2 pro visitante e o 3 a 2 pro mandante. Deixa eu achar um 3 a 2 pro mandante aqui. Que vai ser a nossa base aqui. Então, beleza. A entrada que a gente fez foi na Copa 49, certo? Deixa eu ver aqui. Foi na Copa 49. Foi na Copa 49. Ou foi na Copa 52? Eita, calma aí. Vamos dar uma checada aqui. Que ao vivo é isso mesmo, rapaziada. Calma aí. Deixa eu ver aqui direitinho. Que é muita informação. Estou esperando um tempinho aqui já. Ó, a gente foi na Copa 49. Mas a nossa entrada era na Copa 52. Eu acabei fazendo a entrada errada. Então vamos acompanhar aqui. Vamos assistir. Para ver se vai bater. A nossa entrada tinha que ter sido aqui. Ó. Só para vocês entenderem o racional. Ó, quando a gente achar o jogo. A gente vai fazer aqui. Ó, 52, 58. 52, 55, 58 01. Então aqui que tinha que ter sido a nossa entrada, que é em cima do 3 a 2. Quando você achar um 3 a 2 contra-favor, você conta 1, 2, 3, 4 e faz a entrada. Beleza? Deixa eu mudar o mercado aqui. É over 2,5 para a gente ficar mais fácil de ver. Beleza. Ó, aqui, para vocês verem, ó, deu red. Aqui deu green. Aqui deu green. Aqui deu green. Aqui deu green. Aqui deu green. Aqui deu green. Mas vamos ver o nosso jogo lá, que se não bater a gente vai na próxima. Eu acho que vai bater também, porque já tá 2x0, né? A gente precisa só de mais um gol. Se não bater eu vou continuar, tá? Se não bater eu vou fazer da 55 em diante, aí eu vou esticar mais uma. Porque esse padrão bate bastante, vale a pena. Mas se bater nesse jogo, aí eu aborto. Talvez o último lance. Temos mais um. Bateu. Bom, <risos> vocês viram que bateu, né bateu bastante, bateu uma ordem bem bacana também. E agora, vou repetir, explicar um pouquinho mais de calma, vamos lá. Você vai, ter, você vai no seu site de análise, faz o caminho que eu fiz, seleciona 3x2 para o mandante ou para o visitante. E aí você faz a entrada em cima. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui deu green, over 2,5. Aqui deu green, over 2,5. Aqui, ó, quem daqui a 1 hora vai até a Sula, que vai dar para a gente entrar. Aqui pode ser que tenha dado Red, tem esse jogo aqui que eu não sei. Aqui deu... Aqui deu green... Aqui deu green, batendo na batendo última, na quarta. Aqui deu green, bate, pegou um 5 mais. Aqui deu green. E aqui deu green. Esse, essa estratégia aqui, cara, bate bastante. Dá para ser, ser bem lucrativo nela. Ela não acontece toda hora. É, então, quando ela aparece, dá para a gente entrar com bastante tranquilidade. Ó. Aqui deu green. Aqui deu green. Aqui deu greenzaço. Aqui também vai dar green. Aqui deu green. Aqui deu green. Então, acho que sei lá, cara. Nessas últimas todas as entradas aqui. Aqui deu um red, ó. Aqui deu green. Cara, acho que essas últimas entradas deu. Cara, tava aqui deu green. Enfim. Qualquer estratégia tem red. Mas talvez as últimas 30 aqui, no geral, eu não contei. Tenha dado uns 27, 28 greens. Então, pô, no over 2,5, que é uma mod bacana. Dá pra, você, dá pra você operar bem, fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo. Já aproveita, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal. No canal não, no canal. Se inscreve no canal, fechou? Aquele abraço, valeu.